Aqui é o pônei empinado, olha lá, galera. É esse daqui. Uma das coisas que eu notei, tá? É que esse pônei empinado, vou ficar de frente para ele para vocês verem aqui. Esse pônei empinado, galera, ele tá muito parecido, muito. Eles, com certeza eles usaram de referência o, o Atlas da Terra-Média, da, da Karen Wynn né? Eles usaram porque se você pega esse Atlas da, da, da Terra-Média, é... Ela desenhou Ela desenhou o, o, o pônei empinado E é igualzinho Tem essa escadaria aqui Tudo, até onde o posicionamento Da placa ali, tá igualzinho né? Ela fez Eles fizeram, construíram muito Com base no, no Atlas da Terra-média Esse pônei empinado Então Em volta, em frente aqui, ó, o pônei empinado Tem tipo, como se fosse Um... um... Um teatro aqui, sei lá, um, um lugar pra espetáculo, que não tá rolando nada até agora. O povo tá esperando aqui, os artistas atrasaram. Tem então, um pessoal tá aqui até, tem uns doido aqui, ó. Esse daqui tá brisando total. <risos> eu ia até fazer um trocadilho, vocês me perdoem aí. Até pensei aqui. Vamos não, pra fazer esse trocadilho eu tenho que ir de frente pra esse cara aqui. Deixa eu ver se consigo entrar. O cara que tá brisando aqui, ó. Olha lá. Olha só, galera. Que doido. O cara não tem nem nome, o cara. Geralmente aparece o um nome aqui. Meu Deus, alguém tá morrendo aí. Eu vi um barulho aqui, vocês estão ouvindo. Enfim. Meu, vocês acreditam? Eu jogo no, no server do Brandwine, tá? É o server do pessoal da TocaRJ, RJ, do Eric. Que estão perguntando aí qual server que eu jogo. E aqui, galera, o cara tá brisando. <risos> Por quê? Porque ele é de Bri, né? Quem é de Bri... Fica brisando aqui, tá? Era só esse trocadilho de idiota que eu queria fazer mesmo. Olha só, velho. Meu Deus do céu, os caras fazendo uma magia bruta aqui. Misericórdia. Vou subir aqui. Aqui, ó. The Prancing Pony. Pony empinado, galera. Que legal. Vamos explorar lá. Então, vamos entrar lá. Depois a gente vai sair aqui. Entramos no Pony empinado. É, o Burn brotou. Tem uns Burnings ali. Olha só, galera. Essa é a visão inicial, a entrada do pônei empinado. Já tem uma galera aqui, ó. Tem um gato aqui, vocês podem ver na, na cadeira. Fazendo o que? Se aquecendo nessa bela lareira aqui, né? Deve ser um gato hobbit, né? Só curtindo aqui. É, e aqui está nosso querido aqui, ó. O cevado. O carrapicho aqui, tá por aqui. Dá pra pedir umas bebidas pra ele, mas tem que pagar umas moedas aqui. Eu não quero gastar dinheiro agora. Mas dá pra tomar um goró aqui, hein, galera. Tem aqui, ó, um viajante. Ó, vamos ver. O povo tá sempre correndo aqui, né? Pelo amor de Deus. Ah, e tem aqui o, o mapa do, do pônei empinado. Só que ele fica bem feinho assim, tá vendo? Ele fica bem... não consegui dar zoom, não sei. Se vocês souberem, me fale aí. Mas enfim, bora lá. Vão falando aí o que vocês estão achando? Estão curtindo aí? Podem comentar bastante aí no, no chat. Não comprei a bebida, mas comprei aqui fora, né? Um gato tá falando, Arthur Cardoso. Um gato, o gato Hobbit é o gato Meu Deus. Enfim, aí tem uma galera aqui, ó. Que tá por aqui, sabe? Tipo, o pessoal tá, tá tem um bêbado aqui. Olha o estado do cara. Tá muito louco, o bicho tá, tá vendo vários bagulhos. Aí tem um barbeiro, se quiser fazer aqui, ó, cortar algum bagulho. A... Olha o símbolozinho de barbearia, galera! <risos> Pensar é demais. Olha, olha, olha a minha cara. Aí eu posso comprar aqui pra fazer mexer um pouco na minha cara aqui. Mas não, eu, tô, eu tô afim não. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tem um hobbit aqui, esse Tate aqui. Vamos ver. Fazendeiro. Pessoa da cidade. É o hobbit da cidade, outra pessoa da cidade. Uns que são meio aleatórios aqui, os caras colocam pessoas da, pessoa da cidade, né? É... Ah, tem um bardo aqui, ó. Bardo de bri. Eu acho que dá pra comprar instrumento, ó. ó o que, que você precisa aqui, ó. Estou perguntando. Dá pra comprar instrumentos, se quiser fazer música aqui, dá pra fazer, pelo que eu vi aqui, dá pra comprar os instrumentos pra fazer uma música, né? E tem aqui, ó, menestrel, a menininha tá aqui meio que cantando, meio que falando, sei lá o que ela tá fazendo. Tudo isso só no salão principal aqui do, do pônei empinado. In, que tem o in no, no finalzinho eles colocaram, né, de tipo, de hotel mesmo, né. Ó, tem outro Gatobit aqui, tá vendo, Gatobit. Tem aqui, o cara aqui, ó, o, o Menestrel. Deixa eu ver se dá pra falar com ele. Não, ele falou que minha classe é incompatível. Ah, que droga. Mas ele tá, eu acho que ele é um treinador aqui, algum, algo desse tipo. É um professor de música. <risos> Acho que é isso. <risos> Bora lá, tem que subir essa escadinha aqui, ó. Vou mostrando cada lugar pra vocês. Tem um aqui onde o pessoal coloca uns casacos. Beleza. Dá pra trocar ideia com o cara? Deixa eu ver. Não, deu não. Tem pra lá e pra frente. Eu vou pra frente e depois eu entro aqui novamente, Tá? É, eu acho que eu vou me perder, porque esse pônei empinado é bem grande. Tem uma comida aqui. Nossa, se desce pra comer isso aqui, hein? Ó a bebida. É, esse alfo tá doidão mesmo. Olha, bastante comida aqui, hein, galera? Tem fartura. Ó, e tá assando aqui, ó. Um leitãozinho, muito bom. Um le... Tá parecendo mais um cachorro, né? Mas beleza. Aí aqui, ó, essa porta. Eu vou sair aqui só pra vocês verem. Mas aqui eu acho que sai... Lá pro estábulo! Lembrei o nome do bendito lugar onde fica os cavalos, os, as vacas, os animais, os porquinhos, os ra... tudo mais. Sai direto aqui pro estábulo, tá vendo? Aquele lá que fica de lado ali, ó. A gente entrou por aqui. E tem essa portinha lateral aqui, ó. Vamos entrar lá de novo. Então, bora lá. Ah, o elfo ficou doidão após presenciar a queda de Gondor. Ó, oh, dançante. Rapaz. Esse elfo aqui. Bora, elfo, bora. Que eu acho que é Snow Leopard aí que tá falando. Esse elfo tá muito louco. Tá louco demais. Bom, prometi que ia entrar por aqui. Bora lá. Olha só. O Loki, ele voa. É um elfo que voa. Tipo, sei lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, galera. Aqui, né? só uma dispensinha aqui, tem algumas coisas, um depósito, beleza. Mais uma lareira. Qual o nome desse, desse lugar, dessa sala aqui, deixa eu ver. Se ele fala. Quando às vezes quando a gente entra no local, ele fala de, de quem que é essa sala ou quarto, né. Mas, enfim, é uma salinha de estar aqui, mais uma lareira. Lareira é o que mais tem no pônei empinado, né, que loucura. E o elfo dançando, isso aí. Alguém tem que estar feliz, né. Beleza. Já fiquei tonto de tanto girar. Bora lá. Mais outro lugar. Você vê que o pônei empinado é grande, né? Meu Deus do céu. Vamos entrar aqui, ó. O que, que é isso daqui? É outra portinha. Ah, esse daqui eu acho que eu sei qual que é. Ó, antes da gente continuar, vou sair aqui nessa porta. Vocês podem ver que é uma porta hobbit, né? Saindo aqui nessa porta é... <cười> Deixa eu confirmar. Ah... Uou! Cair aqui, ó. É do outro lado do pônei empinado. A gente tinha saído do lado do estábulo e aqui tem uma porta. Eu acho que essa porta é só para os hobbits entrarem, entendeu? Uma porta exclusiva para os hobbits entrarem, porque nós somos exclusivos, tá? Então vamos continuar aqui, que eu já tô perdido. Aqui eu já fui, né? Não, não fui. Não. Aqui é outro, sei lá, depósito. Olha só o urso aqui, ó. Beorn está aqui. É, beleza. Vou entrar aqui nessa... Nessa outra... Ah, olha aqui, um quarto de Hobbits. Então, do mesmo lado da porta dos Hobbits, de entrada dos Hobbits, tem... É, um quartinho de Hobbits aqui, ó. Tem ali uns livros para os Hobbits. Os Hobbits são cultos, né? Então, bora lá. Continuando aqui, tem um outro lado aqui também. Tem outra porta. E olha só o que tá escrito aqui. Strider... Room. Antes de entrar ali, tem outra, outra salinha aqui, né? Que acredito que foi uma dessas salas que, que os Hobbits ficaram conversando. Strider não Strider é, é o quarto aqui, ó, o quarto sala aqui do... Do Passo Largo. Olha ele aí, galera, o Passo Largo, ó. O inimigo está se movendo aí, ó. E, ó, tem um elfo aqui. Então, olha só o quarto aqui do Passo Largo, galera. Que legal. Isso que eu ia falar também. Nossa, o elfo morreu. Acorda, maluco. O elfo morreu, gente. Ixi, mano. O elfo, você morreu, mano. acordou. Ressuscitou. Pronto. É o... Esse daqui é o. Glorfinder. Mas enfim. Vamos. <risos> que doideira. Olha <Vou> lá, dançando. <risos> sensacional, mas enfim, o legal desse jogo é que ele se passa, a linha do tempo dele, ele se passa é, no momento que a Sociedade do Anel está indo para Mordor, né, <risos> finalmente morreu, então assim, meu Deus, ele deu um gritão aqui, velho, que louco, <risos> ele sabe, é o Goku, meu Deus, ele se teletransportou, velho! Tipo, o elfo. É o Goku, mano! Meu Deus, é um. Esse elfo, ele. Ele, ele é o maior crossover que eu já conheci! Ele é crossover, foi o crossover. Olha ele de novo! Ele foi crossover. Dentro do próprio universo Tolkien. Porque ele é de Gondolin e ao mesmo tempo é Glorfinder. É uma loucura, né? Ele é o crossover que ele fica voando, parece que tá numa vassoura do Harry Potter e agora do, do Dragon Ball, gente. Que loucura esse elfo. mas enfim, não sabia que encontrar esse cara aqui, ou essa pessoa, essa essa mulher, não sei. Mas enfim, <risos> vamos lá. É, a linha do tempo aqui do Lord of the Rings Online, ou Lotro, né, como o pessoal fala também, Lothrow. É, é o seguinte, é bruxo elfo, Super Saiyajin, isso aí. Cara, que elfo animal, mano Que elfo animal E ele que fica na frente do, do passo largo ainda, dançando Ó, <risos> ó começou a música e... Ó lá, ele vai se transformar de novo, galera E ele não deixa eu falar, não, esse elfo Que elfo doido Ele quer soltar um poder em mim aqui Não vai soltar, não Pô, aqui, Você não tem poder aqui, não Enfim e aí se passa na mesma época aqui é, da Sociedade do Anel indo pra Mordor. Então a gente encontra alguns personagens, por exemplo, o Passo Largo. É, no começo da, da, da, da minha quest, né? Quando eu comecei a jogar, eu encontrei, comecei no dado ali e eu encontrei... É, encontrei o quarteto de hobbits na estrada, fugindo de quem? Dos Cavaleiros Negros. Aí eles... Falam comigo rapidinho e correm, saem... O Frodo fala, acho melhor a gente sair da estrada. Aí eles saem da estrada e aí o bobão fica na estrada e eu tenho um encontro lá com os Cavaleiros Negros, né? Então aqui a gente já viu que é o quarto do Aragorn, tá? Então bora lá. Aqui é a outra sala, beleza. E vou continuar aqui subindo essa, esc essa escada. Mais um quadro aqui do pônei empinado. Beleza. E aqui ó, olha só galera... O que que é isso, né? <risos> esse daqui é o quarto do Gandalf. Bora lá. Será que nós vamos encontrar o nosso Gandalf? Não, ele nunca está, né? O Gandalf nunca está, pelo amor de Deus. Gand Gandolfo, esse Gandolfo tá difícil. Esse é o quarto do nosso querido mago Gandalf. Deixou aqui a lareira acesa. Acho que essa cama tá muito pequena pro Gandalf, ó. A cama Hobbit, isso daqui, mas enfim. Já visitamos o quarto aqui do, do, do Aragorn, do Passo Largo, do Gandalf. Vamos descer aqui. Deixa eu ver onde que eu tô aqui no mapa. Ó, do Aragorn aqui, Passo Largo, dos Hobbits. Deixa eu ver se dá pra ir pra mais algum lugar. Bom... Eu acho que é isso. Quarto dos Hobbits. Quarto do Passo Largo. A gente já fez. Beleza. Aqui também. A porta dos Hobbits. Vamos lá. Vocês conheceram aqui em detalhes o pônei empinado, hein, galera? Olha que legal. Aqui em Kimbri, uma das minhas cidades favoritas. Outra sala aqui. Tem aquele louco ali, ó. Esse sulista maluco. Ó aqui o elfo doidão de novo, ó. Ah! Eita, meu Deus. Alguém deu um tapa aqui em alguma coisa. O cara ainda tá bêbado. Meu Deus do céu. Não dá pra tirar uma flecha nele, não. Olha, o elfo tá querendo dar tapão, ó. Ah! Seu elfo louco. Vamos comigo, vamos conhecer Bri. Vem comigo. Bora lá, galera. Ó o guarda da cidade. Bom, só pra gente se localizar aqui. Então esse é o pônei empinado, só vou dar uma volta Uns 360, ó, pegou, nossa, ele pegou um cavalo Mano, e, o ca... e ele pegou o cavalo do Vingador Caverna do Dragão, cavalo pretão aí, ó Mas enfim Aí, ó, 360 aqui é a parte de trás do pônei empinado Tem essas duas partes aqui A de lá foi aquela escada que a gente subiu lá E foi pro quarto do Gandalf e colou pra esse outro lado aqui, tá? Tá? Então é isso, tem um, uns buracos ali, umas rochas. Vai me seguir a cavalo? Aí é sacanagem, vamos a pé, velho. Vamos a pé, mano. Oh, eu não tenho cavalo. O hobbit anda a pé. E esse hobbit tá de sapato, vocês perceberam isso? Que loucura? Tá errado isso daqui, tá errado. Raramente os hobbits usam sapatos. Raramente, raramente. Bom, esse é o pônei empinado, galera. Vocês conheceram aí o pônei empinado.